Continuando com a nossa discussão dos princípios básicos de ótica física, a gente vai falar um pouco de coerência e interferência. Bom, a interferência é, é um fenômeno conhecido em qualquer onda, né? já discutido em outras oportunidades. A gente vai retomar ele aqui dentro da ótica, e, e principalmente porque aqui ele tem algumas particularidades e porque a gente está trabalhando numa outra escala, né? primeiro com um outro tipo de onda, né? que é onda eletromagnética, e também numa escala de, de tamanhos e de frequências, né? é, em, que, em que é interessante a gente explorar de novo as particularidades do, do fenômeno. Bom, primeiro a gente, a gente parte do princípio de superposição linear. Que a gente, o que isso quer dizer, o que a gente quer dizer com isso, vamos pensar, em primeiro lugar, no vácuo, né? é que o, o campo elétrico, por exemplo, numa certa posição, num instante, é a soma de todos os outros campos que ocorrem na mesma posição instante. Então, a gente imagina que se eu tenho dois campos agindo numa região do espaço, Uh, o campo num certo ponto vai ser a superposição, né, a soma vetorial de todos os campos que ali ocorrem. Né? Aqui também estou considerando um certo instante do tempo. Uh, então, isso acontece em, em parte. Né, a mesma coisa que vai, vai valer para B e H, eventualmente para D. Né? Aqui nesse caso... Como as equações de Maxwell são equações diferenciais lineares, isso significa que se E1 é solução, certo? E2 é solução, então, consequentemente, a soma delas vai ser o nosso E, também é a solução, então isso garante que, que se eu tinha só o campo 1 e as equações de Maxwell é, eram obedecidas naquele ponto, se eu tenho só o campo 2 as equações são obedecidas, se eu tiver a soma das duas, as equações também vão ser obedecidas, quer dizer, eu tenho é, uma combinação linear que se superpõe é, para constituir uma, uma solução para as equações daquele ponto, tá? Bom, se eu tenho presença de matéria, já não é, não, não se verifica estritamente a superposição linear. Né? Em geral, é, bom, quanto maior a energia, ou, ou, dependendo das particularidades do, da matéria que se encontra no meio, Vão haver não linearidades. Podem haver, né? Não linearidades. Então, na ótica tradicional, a gente se ocupa principalmente daqueles meios que são lineares, né? ou seja, que eles obedecem a uma superposição linear, certo? Então, a, a ótica não-linear é um assunto mais avançado que a gente deixa para outra ocasião. Bom, então, a gente pode escrever esses campos da seguinte maneira. Como a gente fazia anteriormente... Então, tem uma amplitude estou botando E01, E02 que é um vetor amplitude constante e que é modulado então por uma variação espacial e temporal né? lembram que essa onda se propaga na direção do K e aqui eu coloquei uma fase né, arbitrária em, e, que está me dizendo em que ponto da, da onda, digamos assim do ciclo essa onda resultante vai estar no tempo T, na origem, por exemplo, né? É, quando essa diferença de fase, que é o que nos importa mais, é constante, significa que as fontes são mutuamente coerentes. E isso é muito importante, né? Significa que, elas, que existe um, um, um deslocamento, um atraso, uma diferença de fase, como a gente realmente deve chamar Entre as ondas, mas que é sempre o mesmo Por exemplo, né, botando aqui esquematicamente Entre quaisquer dois, dois pontos da onda tem o mesmo deslocamento Seja no espaço, no tempo, né, entre dois máximos ou dois mínimos tem sempre o mesmo deslocamento Elas são coerentes então se a gente for de novo falar da irradiância, a energia que atinge uma certa posição né, por unidade um de tempo e diária a gente vai ter, nesse caso aqui, bom, como são complexos, então. Vou colocar aqui embaixo. Todos são vetores. Que acaba sendo assim. Então, eu um Conjugado vê um módulo de um e dois conjugado e dois módulo de dois mais os termos cruzados que eu vou escrever ele aqui e depois mostro de onde ele sai. Que o Teta. termos cruzados porque que eles que eles ficam com essa cara né? então os termos cruzados então nota eu teria E1 conjugado vezes E1 que dá esse termo E2 conjugado vezes E2 que dá esse termo e duas vezes E1 conjugado E2, E2 conjugado vezes E1, então vamos analisar um deles né? E1 conjugado vezes E2 então e é zero um como é conjugado entre menos vezes Então, aqui vai ficar um vez o ou outro, né, e esse é termo exponencial vai aparecer somado, né, os argumentos somados, né, o ômega t vai cancelar, então... Aqui, bom, tanto faz a ordem que eu, que eu coloco, né? Vai ser é só uma, uma questão de aparecer um sinal lá depois. Mas, então... E como eu vou ter o outro também, né? Então, eu vou ter... Isso. Mais... Então vai, vai aparecer duas vezes esse argumento, um com o sinal invertido. Né? Então a soma de duas exponenciais complexas né? é duas vezes o cosseno do argumento das, das exponenciais. por isso que o termo cruzado lá então aparece daquela forma então a gente tem num um ponto né? devido à combinação das duas ondas planas é dado por isso esse aqui é zero ao quadrado ou E1 ao quadrado né? esse aqui é o E2 ao quadrado e aqui os termos cruzados esse aqui é chamado termo de interferência Se não houvesse interferência, a irradiância num ponto seria simplesmente a irradiância de uma e a irradiância do outro. Mas como elas podem interferir, quer dizer, a, a soma delas pode resultar. Lembra, como é, é uma soma vetorial, né, a soma delas pode resultar num valor que é maior ou menor que a soma das duas independentemente. Que, que o valor das duas independentemente somadas. Né. Se eu tenho fontes que são incoerentes por exemplo luz branca usual, digamos, de uma fonte térmica né? uma lâmpada incandescente esse termo vai variar aleatoriamente então a irradiância num ponto, né, a média dela vai variar. Essa média aqui desse termo vai ser zero e a gente não observa interferência. Quer dizer, mesmo que, bom, a luz branca tem todos os comprimentos de onda, né? mas independente disso, imagina que eu tivesse uma, uma, uma fonte monocromática, mas que não é coerente. Quer dizer, os, os pulsos, os trens de onda, às vezes são lançados com fase constante, essa fase não precisa ser zero, mas com fase constante, mas de repente... É, ao longo do tempo vai acontecendo variações nessa fase né? quer dizer, primeiro ela é essa aqui é lançada avançada depois atrasada e assim por diante então os padrões de interferência que a gente já vai discutir a seguir não vão ser observados porque a condição de interferência vai acontecer uma hora para esse ponto logo em seguida para esse ponto logo em seguida para esse ponto então os pontos onde poderia haver interferência construtiva ou destrutiva vão se alternando e a gente não vai conseguir é, observar porque essas variações aqui os intervalos de tempo em que essas variações acontecem são muito pequenos a gente não vai conseguir detectar é, os padrões de interferência né? quer dizer, qualquer intervalo pequeno que a gente está usando para observar esse fenômeno é esse cosseno, a média desse cosseno aqui vai ser nulo, a gente não vai observar interferência nenhuma bom então uma das maneiras de garantir que a que as que as duas fontes sejam coerentes é por exemplo como é usado no experimento de yang né, né? falando basicamente o que o yang fez é usar uma fonte, dividir uma fonte, né, S, em duas. Vou botar aqui bem esquematicamente. Iluminou um orifício com a mesma fonte. Né? Então aqui cada um dos orifícios vai funcionar como uma segunda fonte, né, pelo princípio de Huygens que cada ponto da frente de onda funciona como um, uma nova origem um novo irradiador para frente de onda, né? então aqui vão sair duas ondas separadas que são coerentes por construção, quer dizer, elas têm a mesma origem, né? então a gente, digamos que a gente tem um anteparo, a gente quer analisar o que, que acontece no ponto P, Eu vou desenhar aqui o centro do, do problema, né? então... O que vai acontecer quando essas duas fontes se encontrarem no ponto P? Eu estou dizendo que aqui é o um ângulo θ, né? E aqui tem uma distância D entre a, o, os orifícios. Né? Então, S1 e S2 são coerentes. Por construção, então, só se, se a gente aumenta um pouco o desenho para definir um pouco melhor, então. A, rigor, a gente teria aqui um caminho L1 da fonte 1, da fonte 2, um caminho L2. Seria aqui o L1 e aqui o L2. A gente tem aqui a distância X, aqui a distância Y, aqui a distância D. Então, para a gente, pra gente saber a diferença de caminho, a gente teria que fazer descobrir o L2. O que, que o L2 vai ser? Aqui é D sobre 2. Né? Aqui é D sobre 2. Então, a diferença de caminho, quem é o L2? O L2 é essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado. Então, y mais d sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado raiz disso. E o L1, y menos d sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Estou usando, estou definindo aqui um triângulo e aqui um outro triângulo usando Pitágoras. Então... A gente sabe que a diferença de caminho deveria ser proporcional ao número inteiro de comprimentos de onda para ter interferência construtiva. Né? Se, os, se os dois caminhos diferem, por uma, se eu consigo encaixar um número é, inteiro de comprimentos de onda nessa diferença, significa que, que os máximos vão se encontrar de novo. E então, a, a, no ponto P, as duas vão interferir é, positivamente, vão se somar. Né? Mas a gente pode fazer... Então, a gente poderia expandir aqui essa, essa, esse quadra, esses quadrados aqui, né? Mas, para os nossos objetivos, a gente pode fazer uma simplificação, que usualmente é o que acontece na prática, que a gente considera que o X é muito maior que D. Então, a gente pode considerar que esse ramo do L1 é praticamente igual a esse ramo do L2. E daí a minha diferença de caminho aqui, que eu vou chamar de delta maiúsculo, vai ser simplesmente eu olhando para esse triângulo, né? Olhando para esse triângulo, a hipotenusa, então... D seno teta Se aqui é teta Aqui também é teta D seno teta vai ser a diferença de caminho né? Então uh, De novo, eu ainda posso dizer Que o meu teta Ou que o meu Eu poderia escrever a tangente de teta Como y sobre x Né e, e escrever em termos dessas quantidades. Bom, então, para mim ter interferência construtiva, eu considero que tem que ser um número inteiro bom. De comprimentos de onda. Isso vai me garantir, então, que vai ter é, um encontro entre os máximos e mínimos e, então, as ondas vão se somar. Então, a gente ainda pode escrever tangente de teta como sendo y sobre x. E essa, essa nossa condição aqui também significa que que o teta é muito pequeno estou falando em radianos aqui ao colocar 1 um, né? o que nos permite também aproximar como sendo o seno de teta, o seno de teta tem quase o mesmo valor que a tangente de teta para ângulos muito pequenos né? então a gente fica pode substituir aqui na condição vou botar yd para não parecer dy ou de outra forma, então a gente pode trocar aqui né? e dizer que os pontos onde vai ter máximos é onde y é zero ou mais ou menos lambda x sobre D, mais ou menos dois lambda X sobre D, e assim por diante. Ou seja, a gente vai ter aqui onde é Y é zero, a gente vai ter padrões de máximos e mínimos igualmente espaçados ao longo do, do antepar. Bom, uma outra aplicação inter, interessante do interferômetro, da interferometria, é o interferômetro de Michelson, que é construído da seguinte forma, eu tenho uma fonte, né? E eu tenho um espelho semi reflexivo, quer dizer, digamos que ele deixa passar metade da radiação e reflete metade. Vamos chamar de semi espelho. Aqui eu tenho um, então Aqui eu tenho um espelho. Aqui eu tenho outro espelho. E aqui eu tenho um detector. Tá? Normalmente também se coloca uma placa de compensação aqui. Essa placa de compensação serve para que os dois raios... Vou explicar. Então, digamos que saia um raio da fonte. Esse raio chega aqui e se divide. Metade vem para cá, metade vem para cá. É refletido. Né? Passa aqui. E vem para o detector. Esse aqui é a mesma coisa. Então, essa placa de compensação serve para que o caminho óptico dos dois seja igual. O que acontece, então, é que se, se o caminho é o mesmo, né, e como as fontes são intrinsecamente coerentes, porque vêm da mesma origem, elas vão interferir e formar padrões de interferência aqui no detector. Bom, para que, que se usa, então, o interferômetro de Michelson? Por exemplo, se houver qualquer deslocamento de um dos espelhos vai haver uma mudança né? as, ondas, as franjas de interferência vão se movimentar no detector, então por exemplo eu consigo usar o interferômetro de, de Michelson para medir diferenças muito pequenas de deslocamento da ordem do comprimento de onda né? também se eu quisesse medir a, o índice de refração de uma substância eu poderia botar uma câmera aqui aqui é, um vácuo, estabelecer um, um certo padrão de interferência e depois colocar um certo gás, por exemplo, aqui dentro e ver como muda o padrão de interferência e com isso estimar o índice de refração daquele comprimento de onda naquele gás por exemplo né? então é, é um, um uso muito interessante do, da interferência Bom, agora eh, vamos falar um pouco de coerência, coerência parcial, que está relacionado com a visibilidade das franjas, da maneira que como a gente falou até agora, é, a gente tratando as ondas como ondas planas monocromáticas infinitas, né? tanto no tempo quanto no espaço, parece que essa, que essa coerência não depende da origem das fontes, a distância entre elas o intervalo de tempo, mas na prática o que acontece é que nenhuma fonte é, pode produzir ondas estritamente monocromáticas, e nem essas ondas produzidas são ondas planas, no sentido de que são infinitas. Então, o que a gente consegue produzir, ou o que se produz naturalmente, são trens de onda, né? pulsos, que têm início e fim. Esses pulsos, a gente vai, vai ver, é, aplicando a transformada de Fourier a um pulso, o fato do pulso ser limitado no tempo, e também no espaço, mas aqui eu estou falando no tempo, significa que ele tem muitas frequências que não é a frequência fundamental, embutidas nele. Quer dizer, no ato dele começar a existir e depois deixar de existir abruptamente, faz com que isso carregue uma série de frequências associadas a ele. Né? Quer dizer, agora a gente tá, vai lidar com o fato de que essas ondas não são ondas planas infinitas. Né? Então, as fontes reais. variam em amplitude e fase então isso vai nos colocar certos limites para coerência limites temporais e espaciais certo? quer dizer se as ondas estão é, distanciadas por, uma certa, inter, por um certo intervalo de tempo elas deixam naturalmente de ser coerentes e, e a gente pode associar é um intervalo de tempo, uma distância no espaço. Que vai ser, então, o tempo de coerência e a distância de coerência. Mas vamos tentar mostrar de onde sai isso. Né? Bom, como é, tem tantas variações, a gente deveria falar nos campos médios, né? ou na irradiância média, como sendo uma média temporal dos campos. Né? O que, em outras palavras, como antes... Significa isso, né? Né? Estou só abrindo o produto pegando aqui a parte real. Né? Que vai ser a amplitude. Bom, o que eu estou dizendo aqui por esse operador, digamos, o, o operador de média aqui, numa função F, é o limite de um tempo muito longo da integral dessa função no tempo, tá? dividido pela integral sem a f, que vai dar 1 sobre t. Então, eu integro toda a função no intervalo de tempo, divido pelo tamanho do intervalo. Isso é uma média temporal. Quando a gente diz que uma quantidade é estacionária, Significa que a média temporal não depende do, do instante em que eu comecei a medir isso. A gente deveria fazer uma, uma definição um pouco mais estrita, né? É, em termos, por exemplo, dos momentos estatísticos, né? Esse é o primeiro momento estatístico, mas digamos assim, eu tenho uma função que varia, tá? mas que a média dela permanece a mesma ao longo do tempo, quer dizer, ela não tem uma tendência de crescimento ou decrescimento. Eu também deveria dizer que que a variância dela permanece constante ou que a curtose, enfim, mas vamos nos restringir à média uh, que é suficiente no momento, né? Mas para a gente dizer que uma coisa, que um processo uma série temporal estacionária a gente precisa ser um pouco mais rigoroso com relação a isso mas aqui não é não é fundamental por enquanto tá a gente também está considerando que tenha que as duas fontes têm a mesma polarização a gente não, não abordou esse problema né para não colocar mais é, um elemento de, de variação aqui né então as duas têm a mesma polarização então então Tá, digamos que elas estão alinhadas no, do ponto de vista da polarização. Então, eu até tirei o caráter vetorial das duas né? e o que eu estou chamando de 1 um é a média. Então, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que antes, mas eu estou substituindo por médias porque agora eu estou imaginando que essas coisas variam ao longo do tempo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma fonte que se divide, vai por um caminho 1 um, e se divide é reemitida como uma fonte 1, um. por outro caminho 2 ela é, vai até um certo é, anteparo, abertura, é reemitida como uma fonte 2 e as duas se encontram no ponto P. Então o termo de interferência... bom. O que, que vai acontecer no caminho 1? Um? Tá? O raio, o facho de luz, viaja por um tempo T. E no caminho 2, tem um pequeno atraso que eu vou chamar de T mais tal. Tá então, na verdade, aqui essa parte, né? A parte real de um e dois é, na verdade, uma coisa assim, e justamente esse termo é chamado de função de correlação, vamos escrever ele assim, bom aqui depende da diferença e eu vou colocar assim, aqui eu vou suprimir então de novo o caráter vetorial, tá? então eu vou colocar só um vezes o outro, supondo que que eles estão polarizados da mesma maneira. Então, o que é a função de correlação? Ou, nesse contexto chamado de função de coerência mútua? começar é, vou fazer um, um pequeno é, quadro informativo tá aqui não tá não tá dentro exatamente do que a gente tá falando quer dizer é uma informação mais abrangente assim né fala de uma maneira mais abrangente como eu meço a função de correlação entre duas coisas aqui no caso a gente está falando em termos de um intervalo de tempo é entre 1 um e 2 eu vou fazer aquela integral tá? eu esqueci o limite vou multiplicar a E1 em T pela E2 e somar tudo isso Bom, o que, que significa isso? significa que eu tenho a E1 aqui no domínio temporal eu tenho a E1, eu tenho a E2, botar aqui a E2, então E1, aqui a E2 e eu tenho a E2 deslocada. Agora o que, que essa integral está fazendo? Eu estou multiplicando uma pela outra. Nota que é a multiplicação das duas. Duas positivas positivo, duas positivas, duas negativas positivo, duas positivas. E agora eu vou somar todo mundo e normalizar pelo tamanho do intervalo bom se elas são muito parecidas depois de eu ter deslocado isso vai dar um valor muito alto porque como elas são parecidas eu desenhei aqui de propósito uma vez a outra vai dar uma coisa positiva menos uma menos a outra vezes vai dar uma coisa positiva e vai dar tudo positivo então a correlação entre elas... A, a semelhança... Digamos... A correlação é uma medida de semelhança... né, Ou de similaridade... Melhor dizendo... Né? Então a correlação delas... Vai dar um valor alto... Se elas fossem muito diferentes... Multiplicar uma pela outra ia produzir picos de máximo e mínimo, que quando eu fizesse a soma num tempo grande, e por isso é importante aquele t indo para o infinito, né? Quer dizer, eu, eu pego um tempo muito maior que o período característico de cada uma delas. Mas então, quando eu fizesse essa integral, multiplicasse uma pela outra e somasse todo mundo, isso ia dar praticamente zero. Então... A função de correlação, de certa forma, está medindo a, a similaridade entre as duas. E aqui a gente está medindo, então, a função de correlação, de modo geral. A função de correlação... Eu vou, vou falar entre F e G seria isso né? F uh, vezes G dividido pelo tamanho do domínio né? mas aqui eu estou deslocando uma delas por um certo intervalo de tempo então eu quero saber digamos que elas coincidiam elas são coerentes por natureza, porque elas foram construídas a partir de uma mesma fonte certo? Mas se eu deslocar elas no tempo, elas continuam sendo coerentes? Então, é isso que eu estou tentando mostrar aqui, né? Se as funções continuam coerentes, se elas têm correlação, se elas são uh, semelhantes, né? Ou similares, mesmo eu deslocando uma com relação à outra, né? E daí, nesse sentido, eu também poderia definir uma função de autocorrelação. Ou autocoerência. Que seria... A função comparada com ela mesmo Depois de um certo intervalo de tempo Que é o tal né? Nota que a função de autocorrelação Para nenhum deslocamento É simplesmente A irradiância dela De cada um dos campos Então, com base nisso, a gente define o que seria o coeficiente de coerência parcial. Ou poderia chamar simplesmente coeficiente de coerência, que é o seguinte, a correlação entre as fontes, dividido ou normalizado né, pela irradiância delas. Então, como aqui tem, aparece duas vezes a função de correlação, aqui uma vez, ou eu elevo essa ao quadrado, ou eu tiro a raiz aqui embaixo, para ficar um coeficiente adimensional. Então, a gente chama isso de gama minúsculo. Então, agora eu posso escrever de novo. Nota que isso aqui, então, poderia botar I1 e 2 aqui dentro da raiz, né? Então. Aqui é um parênteses. Bom, quando o γ12 é 1 é porque a coerência é completa quando gama um dois é zero incoerência completa E para valores intermediários coerência parcial então quem seriam os máximos né? então o que seria o i máximo seria quando esse termo aqui é positivo esse termo é negativo e daí vai depender do grau de coerência né, para estabelecer a distância entre o máximo e o mínimo da irradiância tá? bom então uma vez que a gente lembra que a gente está falando agora que essas fontes a gente estava preocupado em, em estabelecer o quanto essas fontes podem ser incoerentes, certo? Então vamos pensar numa fonte ao invés da, da fonte ter uma das duas fontes, digamos assim, terem a fase sempre constante ou de ter a fase sempre aleatória, que são sempre que são dois limites. Vamos pensar no seguinte, né? Que a gente tem uma fase que depende do tempo, mas de uma maneira, eu vou colocar entre 0 e 2π, que é o seguinte: a cada tal zero, a fase muda. Então, a fase vinha assim, daí em tal zero mudou para isso, daí em 2, tal mudou para isso, daí em 3 mudou para outra coisa e assim por diante. Tá? Assim a gente vai conseguir estabelecer o intervalo de tempo de coerência. Então, a cada tal zero, a fase muda. aleatoriamente, mas naquele intervalo permanece constante, tá? Isso poderia por exemplo, representar átomos que estão emitindo radiação e que colidem né? a cada intervalo de tempo, claro, aqui a gente está fazendo uma simplificação de dizer que a colisão entre esses átomos é sempre, demora sempre o mesmo intervalo de tempo né? é, numa situação real a gente teria claro, o esses intervalos aqui distribuídos também aleatoriamente, mas a, a nossa primeira abordagem vai ser dessa forma né? então a gente pode a gente pode escrever o nosso campo como dependente do tempo né? a parte temporal e a fase aqui separada certo? Então, eu estou considerando ainda que, a, que os dois campos têm a mesma intensidade. Para simplificar. Então, o meu coeficiente de coerência... então... A gente vai ficar, esse termo sai fora, isso é uma integral, né? então esse termo sai fora, E daí, nota, se eu pego essa, essa onda e desloco ela por um intervalo tal, que é menor que tal zero, Então, vamos tentar desenhar. Aqui atrás estava zero, né? Ou... Oh, então as duas são iguais só que estão deslocadas por um por um tal então elas vão ser zero esse termo aqui de Φ menos Φ deslocado vai ser zero um pico zero um pico zero um pico zero e assim por diante tá se o t se o tal é maior tal zero então não vai acontecer, Por que, que aqui acontece todos esses picos, porque os intervalos estão coincidindo esse intervalo cai em cima dele mesmo então vai ter uma parte em que ele é zero e vai ter uma parte em que os, o seguinte está sendo comparado com ele mesmo, então vai ter um valor positivo se o tal é maior que o tal zero eu não vou mais estar comparando cada intervalo com ele mesmo, como aconteceu aqui. olha Esse ramo, e esse, esse ramo em rosa e esse ramo em verde se, se referem ao mesmo intervalo. Então, naturalmente, ele vai ter uma parte que é zero e depois eles vão ter um deslocamento. Mas se eu desloco muito mais que isso, eu vou ter uma série de, de picos aleatórios. Certo? Então, se eu divido essa minha integral em duas partes, né, uma parte, então aqui, nesse desenho, isso aqui é tal zero, dois tal zero, isso aqui é tal, certo? E vamos pensar aqui no ramo A, então, no primeiro intervalo, eu posso dividir essa parte A1 A2 Que é aquela essa fase delta ali do intervalo então isso vai me dar bom, e depois eu vou repetir a mesma coisa para B, C, E, D bom, quando eu fizer a média de todos esses intervalos A, B, C e D esse termo Tá aqui, vai ser anulado. Né? Então, eu vou acabar que a minha fase ou o meu coeficiente de coerência é basicamente esse termo aqui. Né? Então, voltando o meu coeficiente, é esse termo, E tal vezes a integral. A gente está vendo que a integral é isso. Quando eu pegar... A gente, desculpa, a gente está vendo que a integral é isso para o intervalo A. Quando eu pegar vários desses intervalos com o delta variando aleatoriamente, esse termo aqui some. Tá? Então, vai acontecer o seguinte: o meu gama de tal vai ser o que está aqui. O que está aqui, sem esse termo, que se anulou por eu estar tá pegando vários intervalos em que o delta é aleatório. Então, ele vai ser assim. 1 um menos tal sobre tal zero. É basicamente o que tem aqui, né? 1 um menos tal sobre tal zero, vezes se tal é menor que tal zero. E zero, se tal é maior que tal zero, por causa desse problema que eu falei. Se eu desloco a onda por mais que tal zero, eu vou estar comparando segmentos muito diferentes, que são todos aleatórios. Quando eu somar todos eles, isso vai dar zero. Né? Então, o que acontece... Bom, onde eu quero chegar, finalmente, com toda essa álgebra, é o seguinte... O que, que é isso? É uma reta decrescendo, né? Se eu pego, então, eu vou fazer aqui embaixo o módulo do meu coeficiente. Agora sim, se eu pego o módulo do meu coeficiente... Ele decresce até chegar em tal zero e depois disso é zero. E aqui é um Então, o que esse tal zero está me dizendo é o tempo ou intervalo de coerência. É um intervalo característico em que para deslocamentos maiores, para deslocamentos temporais, ou para distâncias temporais, né? ou para intervalos de tempo maiores, que esse tal, não existe mais coerência entre as fontes. Então nesse caso aqui é muito claro por que esse é o tempo de coerência. Porque a gente justamente estabeleceu que a cada tal, a cada tal zero, a fonte ia mudar a sua fase. Então, se a gente estiver comparando duas, duas ondas que têm a mesma origem, mas cujo caminho difere, difere por um intervalo de tempo maior que tal tá zero, essas fontes deixam de ser coerentes. Quer dizer, essa aleatoriedade, de certa forma, controlada que a gente está colocando, ela só vai funcionar se o deslocamento temporal entre as duas fontes for menor que tal zero, que é justamente o tempo característico de variabilidade da fonte. Então, isso é chamado intervalo de coerência, ou tempo de coerência, que também no, nos leva ao comprimento de coerência, né? que é uma distância, aqui eu estou assumindo que eu estou no vácuo, né? então a velocidade da radiação é C. É uma distância, no caso o comprimento, que se as, as fontes ou se o caminho ótico das duas fontes for maior que isso, elas não vão mais ser coerentes. E daí a gente não vai observar as franjas de, de interferência. Então. Uh, isso nos dá um limite para aquelas fontes reais sobre a coerência entre elas, mesmo que elas tenham a mesma origem pelo fato de que existem variabilidades intrínsecas nos emissores dessa radiação depois de um certo intervalo de tempo que também corresponde a uma certa distância essas fontes deixam de ser coerentes tá? então agora a gente vai analisar quando que isso acontece então para isso a gente considera a resolução espectral de um trem de onda finito Então, imagine que no caso real a gente tem um pulso que começa a existir e deixa de existir. Então, tem uma duração tal zero e nesse intervalo tem uma frequência ω 0 né? não se não obedece isso bom como que a gente analisa a resolução espectral com transformada de Fourier quer dizer transformada Essa transformada de menos, é, integral de menos infinito a infinito vai ser integral de menos tal 0 sobre 2 até tal 0 sobre 2 dessa função. Então... E aqui a gente pode analisar o conteúdo espectral, então aqui é tempo, f de t, aqui é em frequência. Então, essa função é um seno que vai decaindo, né? nota que a, que a variável independente aqui é ômega, então em ômega zero tem um pico, e vai decaindo. Então, isso está me dizendo o seguinte, né? Que mesmo que, que por um certo intervalo de tempo essa onda tenha uma, uma frequência bem definida, ômega zero... Pelo fato dela não existir indefinidamente, significa que abruptamente ela começou, o sistema começou a oscilar, qualquer que seja esse sistema. E abruptamente esse sistema parou de oscilar. E isso vai dar origem a várias outras frequências. Quer dizer, mesmo que, que por um certo instante ela tenha só ômega zero, uma frequência pura, ela carrega em si... né uma série de outras frequências que estão relacionadas ao fato dela ter duração finita, de não ser uma onda plana infinita eu poderia pensar do ponto de vista matemático, isso eu estou tentando dar uma explicação física né? do ponto de vista matemático para eu conseguir uma, um pacote de onda localizado no tempo que começa e termina, eu tenho que somar uma quantidade infinita de frequências para conseguir isso, tá? Essa discussão nos leva à relação de incerteza intrínseca às ondas, que é que depois também é, resulta na relação de incerteza de Heisenberg. Se eu tento localizar mais ainda a onda no espaço, certo? A minha frequência fica mais indefinida. Tá? mas isso não é um tema para agora eu estou só é, lembrando vocês disso né a largura característica aqui está relacionada com tal né então a largura característica aqui né digamos que é justamente o que eu estou falando né se eu tento encurtar o tal eu aumento o delta -om. Isso é em outro contexto chamado de largura de banda. E a frequência, um sobre tal zero, e o comprimento, c tal zero. Então... Uh, a gente lembrando, né, da relação fundamental das ondas, né? Derivando implicitamente, a gente chega à relação... Então... A gente tem essa relação que, usando de novo a relação fundamental, a gente chega a isso. Então, o nosso comprimento de coerência que pode ser escrito dessa forma. Ah, tá, então... Vou colocar o exemplo aqui. Por exemplo, uma fonte espectral é, usual, né? De la um laser normal de laboratório vai ter um delta lambda de 1 um angstrom num comprimento de 5.000 angstroms então meu comprimento de coerência vai ser 25.000 angstroms né? dividido por 1 angstrom que me dá algo em torno 2,5 milímetros então o meu comprimento de coerência é 2,5 milímetros se a diferença de caminho ótico for maior que 2,5 milímetros... eu não consigo mais... observar as franjas de interferência... porque... a esse caminho... essa diferença de caminho de 2,5 milímetros... vai estar associado... um tempo de coerência... né? então vamos calcular o tempo de coerência... É, LC sobre C... então... 2,5 10 na menos 3 dividido por 3, 10 na 8, vou considerar isso como 1, o tempo de coerência, aproximadamente 10 na 11, 10 na menos 11 segundos. Então, significa que aquelas variações de fase entre as fontes individuais acontecem numa num intervalo de tempo característico de 10 a menos 11 segundos que corresponde para a luz no vácuo a um comprimento de 2,5 milímetros ou seja, se eu tenho intervalos diferença nos caminhos maior que essas ordens eu não consigo mais observar interferência porque as ondas intrinsecamente variam as suas fases né? elas não conseguem ficar emitindo indefinidamente é, dessa forma hoje em dia a gente consegue então, bom, é, quanto mais preciso quanto mais coerente ou quanto mais a minha fonte for estável mais maior vai ser o, o tal zero maior vai ser o tempo de coerência maior vai ser o comprimento de coerência hoje em dia se consegue produzir laser que tem um comprimento de coerência de alguns quilômetros então, se poderia ter uma diferença de caminho de a, a alguns quilômetros e ainda assim observar a interferência. Certo? Outra coisa interessante, por exemplo, existe uma tentativa de usar mais de um telescópio, se faz isso em onda de rádio, porque daí o lambda é muito maior, e o comente de coerência vai ser muito maior. Mas em telescópios óticos, se tenta juntar a luz de dois telescópios, e fazer interferometria, de maneira que na prática esse telescópio teria uma resolução comparável, seria como se ele tivesse um tamanho comparável à distância entre os dois telescópios individuais, mas nota que para isso a gente precisaria ter uma diferença de caminho óptico entre os dois telescópios, que dê cada detector aqui vai ser uma fonte dessa ordem, o que é muito difícil. tá então, a aula ficou bastante extensa, né? E eu acho que é um assunto, assim, bastante intrincado, né? Então, eu acho que seria bom vocês retomarem e pulando o vídeo e pensando no que, que quer dizer cada uma das coisas que a gente abordou, né? Tá? Obrigado.